Ele tem dois objetivos, ele vai ser é, dividido em duas partes. A primeira parte, o Glaucio, vai apresentar o PCDT, que é o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da PrEP, tá, então toda a parte clínica e a segunda parte vai ser é, mais como vai se dar a implementação da PrEP nesses novos serviços nos 16 estados que estão fazendo parte hoje desse segundo seminário web, tá. Então a gente vai começar com o Gláucio. Ele deve fazer uma apresentação de mais ou menos uns 20, 20 e poucos minutos. Depois vem a segunda parte também é não mais que 20 minutos. E aí a gente abre para perguntas no final é, pelo chat. Tá? Se tiver algum problema durante a, a transmissão, vocês escrevam aqui no chat que a gente vai tentando responder na medida do possível. Bom, obrigada pela presença de todos aí nessa véspera de feriado. Glaucio, espaço para você. Bom, é, bom dia a todos e a todas. É um prazer, uma satisfação é, este webinar com um assunto tão importante e já agradecemos já de, de todos e todas é, nessa pequena reunião. É, então ficou a, a, a cargo a gente apresentar o PCDT de, de, de prep, que será uma introdução é, para o nosso encontro presencial aqui em Brasília. Então será o primeiro contato com o PCDT para a gente já é, está habituado com, com de, como ele, ele vai vai estar estabelecido ah, o nosso PCDT de Prép, ele está disponível na página do nosso departamento que se encontra no barra pcdt é, nessa página você encontra vocês encontram todos os PCDTs do departamento incluindo o nosso, que é essa da capa azul, que é o de Prep, Ele está disponível tanto para download quanto para impressão é, dos serviços que, que assim quiserem. É, ele foi elaborado pelo Comitê de Especialistas no primeiro semestre de 2016. Isso é importante a gente ter essa divulgação, porque a gente já está no primeiro semestre de 2018. Então, são dois anos dessa elaboração. O, as evidências científicas que foram apresentadas pelo Dr. Ricardo Vasconcelos no último webinar, é, vocês puderam é, perceber que muitos braços, muitos estudos estão saindo, já saíram desde 2016. Então, a gente sempre tem que ficar ciente da, de algumas atualizações que, que serão possíveis ocorrer ao longo do tempo e, e entendendo que, que é um PCDT realmente dinâmico, baseado em evidências científicas e sempre é, avaliando a questão do custo-benefício da incorporação dessa tecnologia no SUS. É. Este slide é a apresentação basicamente da mandala de prevenção combinada, é interesse do departamento, o fomento que essa mandala seja conhecida por todos os profissionais de saúde do, do serviço é, que irá atender PrEP, é, idealmente ela deveria estar é, inclusive na própria mesa do consultório, a gente ia apresentar isso para o usuário, as possibilidades de como a gente vê e enxerga a prevenção, como vocês podem notar, era uma mandala, ela não, tem, não é hierarquizado um procedimento em relação ao outro, né? ela tem esse, esse caráter circular e todas no mesmo sentido de importância. Por quê? Porque a gente enxerga que é o melhor método, o melhor método é aquele que o indivíduo escolhe e que atende suas necessidades sexuais e de proteção. E que nenhuma intervenção de prevenção isolada é suficiente para reduzir novas infecções. Então, ela é uma fatia é, de, de, de, de, do que corresponde a toda a mandala. A gente faz uma analogia um pouco ao que a gente faz com a saúde reprodutiva. A partir uma mulher, né, um casal, chega num consultório pedindo anticoncepção, a, a gente, contraceptiva, a, a gente fornece um round um de possibilidades que vão desde o anticoncepcional oral ao DIU. Esse DIU pode ser de cobre, pode ser com, é, com progestágeno, ah, existe o um injetável intramuscular, existe o um PET cutâneo Alguns casais podem optar pela camisinha Mesmo a gente considerando que não, não seja um método eficaz Muitos casais por conta de religião optam pela tabelinha Enfim, então para cada indivíduo, para cada é, casal, parceria sexual A gente oferta o que for o melhor E dessa mesma maneira a gente pensa a questão da prevenção combinada Em relação ao risco de aquisição de HIV a PrEP, ela consiste no uso preventivo de antirretrovirais. É, esse uso preventivo de antirretrovirais não é algo novo. A gente já faz isso para a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. A gente já faz isso é, com as gestantes é, infectadas com HIV. O tratamento da gestante com HIV, a gente faz a prevenção através de antirretrovirais, para, a, a, reduzindo a transmissão vertical. E o tratamento da pessoa vivendo com HIV... Também é uma maneira de prevenção a partir do momento que a carga não detectável significa não transmissibilidade é, por via sexual. Então, a PrEP ela se junta a já alguma. A, a uma tecnologia que já está posta é, e com evidências científicas. Né? Então, o uso de, dos antiratores é e entre citabina é, antes da exposição ao vírus por pessoas sabidamente HIV negativas para reduzir o risco de adquirir a infecção pelo HIV. É uma nova estratégia de prevenção, focalizando as populações sob maior risco de aquisição do HIV como forma de impactar uma redução é, da epidemia e promover a equidade. Então, basicamente, é uma ferramenta nova é, para populações de maior risco. A gente vai fornecer uma ferramenta nova é, para quem precisa mais. Né? Então, por isso a questão da equidade as evidências científicas é um breve resumo, o doutor Ricardo Vasconcelos já foi, é, aprofundou mais o tema, mas é interessante esse resumo até para a capacitação interna é, dos serviços, né? Para a gente pra, pra passar o recado mesmo, que a PrEP é eficaz e oferece um grau de proteção contra a infecção pelo HIV superior a 90% quando tomada regularmente, a gente vai discutir um pouquinho mais à frente o que é esse regularmente. que a PrEP é segura. A maioria dos usuários não apresenta eventos adversos e quando eles estão presentes, eles são muito brancos. Desaparece com o tempo de profilaxia ou, em alguns casos, com a interrupção mesmo da profilaxia. Casos de resistência aos antirretrovirais só ocorreram, até agora nos estudos clínicos, em cinco pessoas que tinham HIV aguda não diagnosticados no início de PrEP. E a gente vai mostrar ao longo do da apresentação do PCDT, como a gente vai fazer, qual será a medida para a gente minimizar esse risco. Uh, e que não há evidências de que PrEP leve as pessoas a terem mais práticas sexuais, é, ou práticas sexuais de maior risco, né? o que a gente chama de compensação de risco. Uh, muitas, muitos críticos da PrEP falam que ah, a pessoa irá parar de usar camisinha. Na verdade, a gente vai ver que a indicação de PrEP é para quem não usa camisinha. E os estudos clínicos mostram que essas pessoas acabam, ao longo do, da profilaxia, incorporando o uso da camisinha ah, em, sua, em sua rotina, em sua prática sexual. Aqui é, nós apresentamos o, os conceitos dos quatro passos para indicação e elegibilidade do, das pessoas para profilaxia. Né? Quando perguntarem, mas como vocês avaliam? É, nós avaliamos quatro itens. As práticas sexuais, os contextos de vulnerabilidade, a, as populações que, que os estudos clínicos, estudos científicos apresentam maior prevalência ao HIV dentro do Brasil... E as suas parcerias sexuais. A partir de, é, desses quatro itens, desses quatro passos, a gente estabelece o que. A gente está no, no chat, o, o pessoal está comentando se está tá tendo problema com o áudio. Aqui, a Alguém que está com áudio pode escrever no chat que está ouvindo? Ou se esse é um problema geral? Algumas pessoas estão ouvindo. A gente vê aqui. Tem mais alguém... É um problema de áudio, a gente pediria para vocês irem no ícone de áudio em cima, do lado, no canto esquerdo, e veja o, a conexão do seu áudio no seu computador, por favor. Canto esquerdo está lá, áudio, aí veja lá, configurações do áudio do seu computador. Tá? De toda forma, esse webinar está sendo gravado e depois a gente vai deixar disponível para quem não conseguiu... É, ou perdeu alguma coisa, tá? Então a gente vai continuar aqui. Peço desculpa, Claudio. Uhum. Então esses são os quatro passos para elegibilidade e indicação de prep. Né? A gente coloca esses quatro passos porque as populações de maior prevalência ao HIV ao longo do tempo, dependendo do, do estudo, a gente isso pode mudar ao longo do tempo e a gente tem que mudar nosso critério de elegibilidade. É, foi a partir desses quatro itens que a gente acabou fazendo, formando uma tabela que é a tabela que indica a PrEP. E é nessas que a gente, vocês têm que é, se debruçar quando, quando, che quando a, da chegada do usuário ao serviço de saúde. Então, na, na primeira coluna, a, a, a gente tem os segmentos populacionais. Tem, são os gays e, homens, e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, trabalhadores e trabalhadoras do sexo. É, além do pertencimento a esse segmento populacional, na última coluna, a gente tem um critério de indicação de PrEP que é baseado nas práticas sexuais. Então, tem que haver relação sexual anal ou vaginal sem uso de preservativo nos últimos seis meses. Certo? É, outro item pode ser episódios recorrentes de infecções sexualmente transmissíveis. Aquela pessoa que teve sífilis, depois ela teve uma uretrite... Depois ela reinfectou de sífilis. Então, é uma pessoa que a, a recorrência de ST mostra que tem um comportamento de risco, mesmo não fechando aqui o primeiro critério da relação sexual anal e vaginal nos últimos, sem proteção nos últimos seis meses. E uso repetido de profilaxia pós-exposição. Muitos centros que fazem é, a PEP é, trazem isso, que é uma demanda já que existe, a pessoa que, três, quatro vezes ao ano, procura um serviço. Para utilizar a PEP é, é um critério de elegibilidade para que essa pessoa possa estar tá utilizando a PrEP. E, por último, as parcerias são diferentes, né? que é quando uma parceria sexual é infectada pelo HIV e outra não, é, e, mas ela também tem que ter a prática sexual desprotegida, tanto anal ou vaginal, é, com a pessoa com HIV, independente da sua carga viral, sem uso de preservativo. Né? O simples pertencimento ao segmento, aos grupos populacionais, é, não é suficiente para caracterizar o indivíduo com exposição frequente ao HIV. Então, a gente sempre tem que se portar a primeira coluna e a terceira coluna para avaliar a elegibilidade. O esquema antirretroviral para a PrEP. É, Indica-se para a PrEP a combinação de tenofovir associada entre citabina. Em dose fixa combinada, o TDF, o FTC, 300 por 200mg, um comprimido por dia via oral em uso contínuo. O tenofovir, que é o TDF, já existe no Brasil há muito tempo, a gente utiliza para pessoas vivendo com HIV como tratamento, utiliza como pep na profilaxia pós-exposição, utiliza também para profilaxia e tratamento de hepatite B. A intracitabina é uma droga nova que no Brasil a gente tem um similar. É, que seria a lamivudina. Então, como os estudos foram com a a incorporação inicial foi com a no Brasil também. Há estudos em andamento com a lamivudina para a PrEP, mas sem resultados clínicos disponíveis, por, por isso a gente é, optou e, e o PCBT orienta o uso da Eventos adversos com a são muito similares com a, do, do que a lamivudina, que na prática a gente vê que são muito raros. A recomendação para uso de PrEP contínuo. É, o que tem, nós temos evidências com a transmissão retal e transmissão vaginal. A pessoa precisaria de sete dias tomando profilaxia é, para é, estar mais protegida de uma relação sexual anal receptiva e 20 dias para uma relação sexual-vaginal receptiva. É, é o que a gente tem de evidência, é assim que a gente vai orientar os usuários que chegarem ao serviço. Isso independente se for a primeira vez que se usa PrEP ou se for um recomeço da profilaxia. A pessoa utilizou por 3, 4 meses PrEP, por algum motivo é, interrompeu, no retorno à profilaxia, o interesse de, de voltar a usar a PrEP, a gente orienta que se tiver praticar anal receptiva ou vaginal receptiva, o prazo de 7 a 20 dias para a pessoa estar mais protegida é, contra o risco de aquisição de HIV. Aqui, aqui a gente apresenta o segmento em PrEP, ah, que, não, que a gente vai esmiuçar ao longo do, da apresentação, mas no primeiro atendimento a gente vai fazer a consulta para avaliação clínica, elegibilidade, né, indicação de PrEP e já vai fazer a primeira prescrição. A primeira avaliação representa já a primeira prescrição. Isso mostrou importante no impacto à adesão do usuário à profilaxia. E vai agendar um retorno em 30 dias. Esse primeiro retorno, a gente vai avaliar os exames que foram solicitados nessa primeira avaliação. E já vai fazer uma prescrição para 90 dias. E a partir daí, o segmento do usuário será trimestral, a cada com dispensação de profilaxia para 90 dias. Né, as informações detalhadas vão se encontrar nos documentos que a gente já, já conversou. Então, na primeira consulta, a gente chama de triagem e inclusão. A gente vai, irá fazer avaliação de risco e escolha do método, né, baseado no que a gente é, tem de, de oferta. Uh, a gente vai avaliar se dá um pertencimento ao grupo de alta prevalência ao HIV, avaliar históricos de ST, de profilaxia de pós-exposição, o contexto das práticas sexuais, percepções de risco, né, uso de álcool e outras drogas. Então, muitas vezes a pessoa pode me falar, não, eu utilizo a camisinha regularmente, mas final de semana, quando eu bebo ou uso uma droga ilícita, eu, eu tenho uma prática sexual de risco. Então, essa percepção é importante a gente vai ter um questionário de elegibilidade, é um muito importante que a gente vai conversar depois sobre a redução de riscos, inclusive. A né? é, avaliação clínica para prescrição, né, de todo o olhar para ver se a pessoa tem, é, se apresenta contraindicação ao uso do, do tenofovir com a A gente vai solicitar os exames de triagem, que serão os exames que serão é, checados em 30 dias no retorno. E já vai dispensar a PrEP para, para esses 30 dias que a pessoa já saia desse primeiro atendimento com o ah, um medicamento em mãos. Ah, os exames a serem colhidos na primeira consulta. Ah, no dia da apresentação presencial aqui em Brasília, vocês vão, vão conversar com a doutora Beatriz, da Fiocruz, vocês vão ver que é, é quase um mantra nosso, que é o teste rápido de HIV com resultado no dia. Então, preferencialmente, você tem seu teste rápido. Para dispensação de PrEP. Então, é, não, não, é uma contraindicação, se você não tem o teste rápido naquele momento disponível na sua unidade de saúde, você não pode dispensar PrEP é, para o usuário, certo? A gente dá preferência aos testes rápidos pela agilidade é, do, do resultado e por conta que como vai fazer o teste rápido de HIV, você incorporar o teste rápido para sífilis, hepatite C e hepatite B, não parece que vai demandar um, um trabalho, um, uma carga horária muito grande para o pro, pro profissional que for fazer essa coleta é, O teste de sífilis, claro que se o paciente tiver um histórico de já ter tido sífilis, você pode até fazer o teste rápido para confirmar o teste triponêmico positivo, mas talvez o teste de triagem será um teste não triponêmico, né? Na maioria dos, dos, dos locais, o VDRL, mas também o RPR em algumas localidades. Exame para identificação de STs. Quando falei ST, a gente fala em ou no coco, quando disponível. Alguns sítios já estão com a biologia molecular. E a atualização do PCDT de ST também vem com uma ideia de ampliação desse método, já incorporado ao SUS. É, entretanto na prática, muitos locais não têm essa a biologia molecular para a clamide e para gonococo, mas pacientes sintomáticos com, com descargo descarga uretral poderão, por exemplo, coletar cultura para clamídia e para gonococo. Teste para a hepatite B, é, teste para hepatite C, realmente teste rápido. A gente realizará avaliação de proteinura com a amostra de urina, exame enzimas hepáticas, creatina cérica e a carga viral do HIV em casos de suspeição de janela imunológica né, na suspeita de uma síndrome retroviral aguda. Então, essa é a ferramenta que a gente tem é, para diagnosticar quem estiver em janela ou quem estiver apresentando uma síndrome retroviral aguda. E a vacinação para hepatite B sempre vai ser ofertada, né, che checada a imunização, e caso já tenha sido vacinada a pessoa, a gente solicita o anti-HBS para garantir a soroconversão a, e a proteção à imunidade para hepatite B. Os critérios de exclusão, né, o, o, para quem, quem não pode estar tá utilizando, né, foi feita a tabela, ele entrou como elegível pelos contextos de vulnerabilidade, práticas sexuais, mas alguns critérios podem excluí-lo. O HIV positivo é um deles, obviamente, então por isso a importância do teste rápido é, para dispensação de PrEP. Né? Caso o teste rápido positivo, você mantém o fluxograma estabelecido pelo Ministério da Saúde, faz um segundo teste rápido, solicita a carga viral e, idealmente, inicia a terapia antirretroviral. Investigar a infecção viral aguda, então naqueles casos com, com suspeita da síndrome retroviral aguda a gente tem que estar utilizando a, o exame de carga viral. É importante que os serviços se organizem para que essa carga viral não demore muito. O ideal é que faça a coleta, pelo menos, e que essa amostra seja processada num prazo curto é, por conta da, do, do benefício desse resultado para o tratamento da pessoa. Histórico de fratura óssea patológica, né? ou seja, aquela que não é relacionada ao trauma por conta do uso do tenofovir, e o histórico de doença renal. Quando a gente fala histórico de doença renal, a gente fala em histórico de insuficiência renal. Né? Então, por exemplo, litíase renal, calculose renal, não é contraindicação ao uso do tenofovir. Né? Mas se já houve, sem história de insuficiência renal, aí sim é um critério de exclusão, a gente não, não indica a profilaxia para essa pessoa. As consultas de seguimento, o primeiro retorno é agendado em 30 dias, lembrando que a pessoa já está com, tomando a medicação, e a gente já faz a primeira avaliação de adesão, de como, for, como, como ocorreu esses 30 dias do uso do medicamento. A gente já avalia os efeitos adversos, quando eles existirem, lembrando que é, eles são poucos. É, orientações sobre a redução de risco, né, quando, quando presente, então a gente sempre está abordando individualmente, de como é aquela prática sexual, o que há à disposição a álcool e outras drogas e como a gente pode estar auxiliando essa pessoa é, nessa gestão de risco dela. Né? Ah, a gente já vai fazer a solicitação e, o, e, idealmente, o agendamento de exames para a próxima visita semestral. Aí, claro, de acordo com cada localidade, às vezes vai, é, será só a solicitação, o agendamento pode ser realizado em outra unidade de saúde, mas, ah, tem, já tem que estar linkado para que esse, esse resultado saia e esteja em mãos para o retorno em, 30, em 90 dias. E nesse momento a dispensação aumenta, é, fica para 90 dias até o retorno na terceira avaliação, que é em 90 dias. Aqui são as estratégias de atendimento nós sempre gostamos de pontuar essa diferença que existe na adesão à terapia antirretroviral é, da diferença da adesão à profilaxia pré-exposição. Né? Nós somos acostumados a orientar a adesão à tarde. E a gente vai estar orientando a profilaxia de uma pessoa saudável, né? sem doença. Então, a orientação de adesão é diferente. Então, a, o uso do, da PrEP não precisa ser perfeito. Então, em caso de esquecimento, por exemplo. E a gente não precisa ter uma rigidez em relação aos horários. Se a pessoa se lembrar, em qualquer momento do dia, ela pode tomar um medicamento. Diferente do que a gente orienta com, na terapia antirretroviral, pelo risco de falha virológica, por exemplo. E após o uso inicial, que dependendo se for para da prática sexual, quatro a cinco comprimidos por semana apresentam um nível suficiente de proteção. Claro que a nossa orientação é, será pela adesão de 100%, em 7 dias. Mas quando a gente for conversar quantos, quantos comprimidos você tomou ao todo, para a gente checar se a adesão está correta ou incorreta, ou suficiente, insuficiente, é, a gente vai se basear em 4 a 5 comprimidos por semana. Aqui dois quadrinhos que ajudam um pouco nas ações que a gente pode estar tá ofertando a, a essa pessoa. Então, vamos avaliar a motivação, que isso é fundamental intenção de uso, estilo de vida do usuário, montar, montar um plano de adesão, um plano de prevenção com o usuário, de acordo com as possibilidades que ele tem, realizar um aconselhamento individual, aumentar a frequência de retornos, é, intervalos menos espaçados, né, mais breves, quando o usuário apresentar alguma dificuldade de adesão. Então, a gente pode sair um pouquinho do protocolo e fazer isso mais, mais de perto. Até no cro em Boston, é, a doutora Linda Gale, da Universidade de Cape Town, ela usou o termo estilo de vida da PrEP. Né? A gente tem que estar em mente que essa pessoa ela está em alto risco de infecção de HIV, sem uso de preservativo, e com o adivinho da PrEP, ela vai começar a se a se proteger de uma maneira de estar vinculado ao serviço de saúde, receber orientações, vai ser testada regularmente, vai ser vacinada. Então é um estilo de vida que a PrEP é, proporciona para redução de. para gestão de risco individual. né? E as orientações que podem auxiliar a adesão do usuário. Tomar o compromisso sempre associado a alguma atividade cotidiana para ajudar a lembrar, a escovar os dentes, depois de almoçar, antes de dormir, é, usar lembretes. Alarmes, aplicativos, celulares, similaridades, quando usar, assim, preferir. Usar porta comprimidos. Levar sempre os comprimidos quando for viajar ou dormir fora. Se esquecer de tomar um comprimido. Tomá-lo quando lembrar. Obedecendo o limite de apenas um comprimido ao dia. Né? Se esquecer um dia, não adianta no dia seguinte tomar dois. Não é indicado. É, apoiar, né, ou até o apoio de pares e de parceiros sexuais nessa, na, na prevenção. E a, através das redes sociais tem grupos de apoio também ao uso de, a, a uso de PrEP. Também reforçando que são pessoas saudáveis, então que a gente está introduzindo uma medicação de uso contínuo. Então a gente tem que reforçar e dar ferramentas e ter paciência para que essa prática seja incorporada no, no estilo de vida da pessoa. Né? É, outra analogia a gente faz quando a gente tem uma mulher pela primeira vez utilizando um anticoncepcional oral. Muitas vezes demora para ela conseguir fazer o uso adequado do medicamento, né? E a gente tem que persistir até que a coisa, que a, que a prática se incorpore à sua rotina. E mesmo assim, até as pessoas mais disciplinadas, eventualmente, tem, esquecem, enfim. Então, entender isso, que a gente está tratando pessoas saudáveis, sem doenças crônicas e que nunca utilizaram, a princípio, um medicamento de uso contínuo. As consultas de segmentos, então, os retornos são trimestrais, então, a cada três meses a pessoa está no serviço de saúde, por isso que a gente fala no estilo de vida da PrEP, né, então, se há uma vinculação com o cuidado da sua saúde, ah, onde você vai sempre fazer avaliação de adesão e de eventos adversos, sempre vai investigar e tratar, se, se, se for o caso, as ISTs, você vai sempre orientar a questão da redução de riscos, né, então, sempre abordar álcool e outras drogas nas consultas, Fazer solicitação em agendamento das, das, dos exames e já, sempre fazer a dispensação para 90 dias. E sempre fazer o teste para HIV antes da dispensação, porque ele é obrigatório para você, para a pessoa sair do, do, do, da unidade com a medicação em mãos. Aqui uma tabela, a tabela é igualzinha do PCDT, é, que a gente pode sempre estar sempre olhando sempre com ele aberto é, durante o atendimento para não deixar passar nada, né? Então o teste para HIV, o teste rápido uh, trimestralmente, toda a consulta de pré- nos casos que a pessoa procure a unidade um prazo menor que, 30, que 90 dias, por exemplo, ela teve um evento adverso, perdeu uma medicação, a gente também testa para HIV. Toda aí do serviço de saúde significa uma testagem rápida para HIV. Né? Fazendo isso a gente a gente faz diagnóstico precoce dos casos de soroconversão principalmente naqueles que tiverem uma adesão baixa ao medicamento. Teste para sífilis, então isso também vai depender do, do histórico de sífilis, né? se essa pessoa já teve é, sífilis, a gente vai fazer o trimestral ou com teste rápido ou com teste não treponêmico, com VDRL e RPR, então de acordo com a história da pessoa. Identificação de STs. Então, sempre que sintomático, uma uretrite sintomática, coletar a cultura tra e, e, e, tra e, e tratar. E em alguns casos em que é possível ter biologia molecular, a gente recomenda semestralmente fazer a coleta dos assintomáticos também. O teste para hepatite B, em caso de não sobre a conversão da vacina, então é, a, nós, a vacinação de todos... E a gente precisa garantir essa soroconversão, então solicitar o, anti, o teste para hepatite B ou anti-HBS até quando ocorre a soroconversão e a gente ficar tranquilo que a pessoa está protegida para a infecção pelo vírus B. O teste para hepatite C será o teste rápido, trimestralmente. Monitoramento da função renal através de ureia, creatinina e, e amostra isolada de urina, trimestralmente também. E o monitoramento da função hepática, trimestral também. A gente tem, a, nos casos que for necessários, o teste de gravidez. Então, todas as mulheres cis é, devem ter o registro da data da última menstruação no prontuário, devem ter a orientação, é, se for o caso de anticoncepção, em prontuário. E quando esse exame... A gente, porque a gravidez em si ela não é a contraindicação à profilaxia. O nosso próprio PCDT de transmissão vertical traz a PrEP como sendo uma ferramenta é, de concepção né, para aquelas mulheres que desejam engravidar. Por quê? Porque os estudos mostraram que a tenofovir e a tristabina são usados em mulheres grávidas com HIV durante o tratamento ou quando expostas ao vírus. A gente faz PEP, a gente faz com tenofovir e Então, E as novas evidências sobre a segurança da PrEP durante a gravidez e aleitamento... Há novas evidências sobre essa segurança, né? Uma meta-análise com mais de 33 artigos. Então, é seguro o uso da PrEP durante a gravidez. A importância só é por, pelo risco de transmissão vertical, então é importante fazer o teste de gravidez quando necessário das mulheres cis ao longo do segmento da PrEP. Quando interromper a PrEP? Essa sempre é uma, uma dúvida, uma questão, isso está claro também no PCDT. Então, quando houver diagnóstico de infecção pelo HIV... É, quando isso surgir, né, fez o teste rápido, dá positivo, você confirma a infecção e, idealmente, você não deixa a janela sem tratamento. Você sai da profilaxia e você já inicia é, o tratamento é, para para aquela pessoa. Por isso que é importante os serviços terem a rede de carga viral bem alinhada porque é o ideal a coleta imediata da carga viral, mesmo que ela demore para ser processada, mas é, o quanto antes ela tem que ser coletada. Se você demorar muito para fazer a coleta da carga viral, ah, com o uso da TAV tem risco dessa carga viral vir indetectável, isso vai gerar ansiedade sobre o diagnóstico, enfim. Então é importante a gente ter dentro do nosso serviço o desenho da coleta da carga viral no dia da que for necessária a sua, a sua indicação. Ou o desejo da pessoa em não mais utilizar a medicação, né? lembrando que é uma escolha, então ela pode suspender por um, uma questão pessoal. Claro que a gente vai, sempre tem que tentar entender o motivo, é, mas respeitar esse desejo sempre, é, sempre em todas as, as, as ocasiões. Mudança no contexto de vida, com importante diminuição da frequência de práticas sexuais com potencial risco de infecção. Por persistência ou ocorrência de eventos adversos relevantes. A gente vai discutir muito quais são esses eventos adversos, qual é o, qual é o ponto de corte de creatinina, enfim, no, na reunião presencial, porque eles são raros. Então, a gente tentar que estar isso bem estabelecido. E, ou uma baixa adesão à PrEP, mesmo após uma abordagem individualizada de adesão. Aqui a gente não coloca um tempo, isso vai ser individual. Algumas pessoas serão três meses, outras seis, outras um ano vai depender da avaliação individual é, aí de, de cada serviço, certo? Então, aqui, é, finalizando as, as últimas mensagens sobre PrEP, então, usar PrEP é uma escolha, e além de uma escolha, é uma escolha pela, pelo, pelo melhor cuidado, né? é uma pessoa que está se cuidando mais, ela está entrando no estilo de vida de PrEP, quer fazer testagem, quer tomar medicamento, né? quer cuidar de ST, quer receber orientações, então, é uma pessoa que além, está escolhendo se cuidar mais. Ah, a gente sempre diz que ela não é para sempre, para alguns momentos da vida, de maior risco, né? É uma boa ferramenta para esses tempos de maior risco. E por isso também a importância de ter os os, os jovens incluídos nisso, que é a época de maior exposição sexual, né? E talvez menor uso de, de outros métodos de prevenção. PREP é uma das várias estratégias de prevenção, como a gente conversou, Lata, ela é uma fatia da mandala de prevenção combinada. E sempre quando a pessoa optar por interromper a PREP, a gente tem que mostrar a mandala para ela, para ver o, o, que ela, o que ela vai continuar fazendo. Às vezes ela vai parar de tomar o um medicamento, mas ela vai continuar se testando, ela vai continuar querendo cuidar da IST ela vai querer continuar fazendo preventivo para, Nicolau, para o risco né, do HPV, do câncer de colo de útero, enfim. Então, a gente sempre se reportar, mandá-la, utilizá-la realmente como uma ferramenta de gestão de risco. E a PrEP é, só pode ser usada por pessoas HIV negativas, né, é, sob o risco de, de uso indevido de resistência a esses medicamentos. A adesão é fundamental para a efetividade de PrEP, Entretanto, ela não precisa ser perfeita e não precisa ter um rigor é, em relação aos horários. E o tempo para fazer efeito é mais longo para relações sexuais vaginais, receptivas vaginais, do que para anais. E como a gente conversou, a, esse tempo sempre, ele pode mudar é, de acordo com as, as vezes, novas evidências científicas mas o que foi optado é, pela, pelo nosso comitê de especialistas é por esses sete dias para sexo receptivo anal e 20 dias para sexo receptivo vaginal. Bom, é, da minha parte era essa, eu passo a palavra para a Tatiana Meirelles de Alencar, que vai conversar um pouquinho sobre a proposta de implementação de PrEP no SUS. Obrigada, Cláudio. É... Então, a gente agora continua. Eu peço desculpas aí para o que alguns colegas não conseguiram ainda estabelecer o áudio. Só voltar a dizer a vocês que na semana que vem, esse seminário vai estar disponível, a gravação dele, na nossa página web e a gente envia o link para vocês. Tá? Como vários conseguiram é, enfim, conectar o áudio, a gente segue na, na apresentação. Bom, a segunda parte dessa apresentação é só... É, mostrar para vocês um pouco como é que está sendo a implementação da PREP no SUS, tá? Em quais serviços, como é que isso vai acontecer, como é que isso vai chegar aí no município de vocês, tá bom? Então, vamos lá. É, eu vou, então, rapidamente falar como é que a PREP foi incorporada no SUS, porque isso passou por várias comissões para se tornar lei, né, e agora ter que estar no território brasileiro, né, disponível para os seus usuários, como é que a gente vai monitorar essa pressa nos serviços né? e quais são os recursos que vocês podem ter aí nos municípios para capacitar os profissionais de saúde da, da rede né? ou do serviço e poder consultar em caso de dúvidas ou, enfim, é, se precisar informar os usuários, etc. Então, vão ser esses três pontos que eu vou conversar agora. Então, vamos lá. Primeiro, só para dizer para vocês que esse processo de incorporação da PREP no SUS veio ocorrendo desde 2013, na verdade. É, o Ministério da Saúde financiou diversos projetos demonstrativos que indicaram para a gente que a PREP era viável, era custo -efetiva, é custo-efetiva e segura para ser disponibilizada no SUS. Tá? É, a gente optou por fazer essa incorporação em duas etapas. E a gente começou a primeira etapa exatamente naqueles estados é, e municípios que participaram desses projetos, tá? Então, a gente teve cinco projetos demonstrativos, que foram feitos em oito cidades, e agora a gente tem um novo projeto que estão em outros 15 serviços. É, no caso da, dos, das localidades que estão participando desse seminário hoje, não, eles não fizeram parte desse, dessas pesquisas e por isso que a gente está agora nessa segunda fase de implementação é, convidando vocês para comentar tá? Um então, vamos lá. É, qualquer tecnologia para ser incorporada no SUS, ela tem que ser apresentada numa comissão chamada CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia. Então, isso foi feito é, em fevereiro do ano passado, tá? foi aprovado nessa comissão, quando ela é aprovada nessa comissão, ela entra em consulta pública, então o PCDT, que o Glaucio acabou de já apresentar para você, foi para consulta pública e a gente teve mais de 3.500 contribuições, ou seja, foi algo amplamente debatido e teve muita é, participação da sociedade civil. É importante a gente é, saber que a gente está respondendo a um, uma demanda da sociedade civil e desses grupos que a gente vem falando, de gays, homens que fazem sexo com homens, trabalhadores sexuais e é, pessoas trans, principalmente, tá bom? Teve também um processo de regulação na Anvisa, porque esse medicamento que é usado para PrEP, ele já é usado para o tratamento, ele não está no nosso protocolo, mas ele já tinha registro na Anvisa para tratamento e teve que ser o seu registro, então, alterado para prevenção. Então, hoje, ele tem registro na Anvisa, é, tem autorização da Anvisa para ser usado com maiores de 18 anos, tá? E foi publicado no Diário Oficial da União em maio do ano passado e que ele teria que estar, é, pe, pe, por lei, disponível no SUS a partir de dezembro do ano passado. A gente iniciou com 11 estados e agora estamos em, ampliando para os outros 16 que faltam. É, então, essa implementação está sendo de forma gradual, como eu falei para vocês, nessas duas etapas. É, existem, a gente já comprou para o primeiro ano... É, 9 mil profilaxias, tá? Isso aqui são, é que pelo menos 9 mil pessoas podem ser beneficiadas pela PrEP. Como o Glaucio falou, a PrEP é algo que depende muito do, do risco, da pessoa se perceber em risco. Então, existem momentos de maior risco na vida de uma pessoa e momentos de menor, né? Então, as pessoas podem entrar e sair de PrEP, por isso que eu falo que é pelo menos 9 mil pessoas, pode ser que a gente atinja um número maior de pessoas, tá? E a gente está querendo iniciar com pelo menos um serviço que atenda a PrEP por estado. É por isso que você, esses serviços que estão hoje participando aqui da Binar foram indicados para serem os primeiros serviços a uh, oferecer PrEP uh, no país ou no seu estado. Tá bom? E em geral estão sendo já serviços que já trabalham com HIV e com prevenção de HIV, seja ele CTA, seja ele o um SAI. Ou seja, a gente está querendo já otimizar as equipes que já são treinadas para testagem, né? Toda a capacidade que vocês têm localmente e, e a experiência para isso. E, na verdade, só agregar uma ferramenta a mais de prevenção dentro daquilo que vocês já fazem. É, então, como eu falei, é, foram 11 serviços que a gente... desculpa, 11 estados que iniciaram em 2017. Agora a gente tem o, esses outros 16 estados, né? E os serviços foram indicados pelas coordenações estaduais ou municipais por meio de um preenchimento de um formulário online e de alguns critérios. Então, quais foram os critérios que o seu serviço provavelmente conseguiu é, demonstrar? Que você tem uma UDM própria, porque isso é importante, a unidade de de medicamentos. Porque a gente vai fazer o uso do Ciclom para fazer o monitoramento da PrEP dos serviços. A gente já vai ver como é que isso vai ocorrer que tenham experiência com dispensação de PEP, porque a gente acredita que quem faz dispensação de PEP já está acostumado com esse tipo de tecnologia como prevenção, Você já tem usuários que procuram vocês, que têm simpatia por uma prevenção, digamos assim, biomédica, né, mais medicamentosa, né, e vocês também teriam possíveis prescritores é, para PEP e para PREP. Pegou a articulação com, com as ordenações da sociedade civil para a gente alcançar essa população-chave, né? ter um atendimento que seja amigável e aberto a essa população-chave e a disponibilidade de exames que o Glaucio também já apresentou para vocês. Então, isso é o que a gente espera que os serviços indicados possam responder na oferta de prece. Para vocês terem uma ideia aqui, então, como é que foi a fase 1 e a fase 2, a gente está agora aqui na segunda fase. Vão ser 29 serviços, tá? A gente convidou os 29 serviços para virem para Brasília. No dia, nos dias 10 e 11 de abril próximo, para a gente terminar essa capacitação agora presencialmente. Esses 29 serviços estão em 25 municípios dessas, desses 16 estados, tá? É, vários estados na região norte e centro-oeste e nordeste, tá? Então, vocês agora são os, os precursores dessas regiões. É só para vocês terem uma ideia de como a gente está pensando na questão da rede, né? É, a que não vai estar disponível em todo lugar, ela vai estar disponível, como eu falei para vocês, em locais, primeiramente, que já tem alguma, que foram indicados, que tem uma estrutura para atender é, a prevenção combinada em HIV AIDS, são esses, digamos assim, esses laranjinhas aqui que eu estou colocando no meio do slide, o e é de site. mas tem portas de entrada importantes que precisam vincular, principalmente porque a gente está falando de populações mais vulneráveis e geralmente com pouco acesso a rede de Então, é importante que os serviços de vocês tenham um bom diálogo e um bom sistema de referência e contrarreferência com serviços que realizam teste de HIV no seu município, seja ele qual for, tá? se for outro CTA, se for é, para da família, enfim, qualquer lugar que fizer testagem, saber que existe uma coisa chamada PrEP e que se identificar uma pessoa HIV negativa, mas que vai lá reiteradamente fazer testagem, que essa pessoa pode ser um candidato a PrEP, tá? Serviços que realizam PEP, de repente está nas urgências e emergências do seu município, tem uma pessoa que vai lá fazer PEP três, quatro vezes ao ano, talvez ela seja um candidato a PrEP, né? E não a PEP. Uh, clínicas de IST também, com casos reiterados, e repetidos de pessoas com IST, também mostra que elas já estão mais expostas ao HIV, as organizações da sociedade civil, centros de diversidade e cidadania e ambulatório trans, que são locais é, onde as populações-chave, é às vezes, buscam com mais frequência. Então, é importante que, ainda que esses locais não tenham PREP, eles saibam no seu município onde é que eles podem, podem referenciar uma pessoa é, com, com características que, que pode vir a se beneficiar da PREP, tá? Então, faz a vinculação para os serviços de vocês, que são os indicados, né? E os serviços de vocês têm que ter toda essa retaguarda para poder atender essa pessoa, que basicamente é o que o Glaucio já apresentou para vocês, da questão da prevenção combinada, dos exames, né? Esse acesso facilitado às populações chave Eu acho que isso é a coisa mais importante né? a gente tentar entender quais são essas duas pontas do, da atenção à pred, né De um lado, conseguir captar o usuário, está em maior risco para adquirir o HIV e, ao mesmo tempo, conseguir ofertar e recebê-lo de maneira, enfim, aberta, sem julgamento e dando a ele a melhor informação possível para ele se proteger do HIV. Uh, aqui, rapidamente, o gloss já passou esses três momentos, que são os três momentos de atendimento ao Eu repito eles aqui, tá? porque são nesses três momentos que os profissionais de saúde do setor de vocês vão ter que estar preenchendo fichas, no Ciclom, tá? é, para o um monitoramento de PREP. Então, no primeiro atendimento, tem duas fichas no Ciclom que vão ter que ser preenchidas. É uma ficha de cadastro, exatamente como hoje é a ficha de cadastro de tarde, né? e uma ficha de primeiro atendimento, que vai auxiliar nessa viagem e na identificação de quem é elegível a PREP. Quando ele retorna em 30 dias, para ver a questão da adesão e dos eventos adversos, tem uma ficha de retorno de 30 dias. Tá? E, depois disso, ele só vai voltar ao serviço trimestralmente. E, para esse acompanhamento trimestral, também vai ter uma ficha trimestral. Tá? É, essas fichas vão estar disponíveis no Ciclom. É importante que vocês saibam que o Ciclom não vai ser mais de uso estritamente da farmácia. Todos os profissionais que trabalharem com a PREP no seu serviço terão login e acesso ao Ciclom. A gente vai apresentar isso melhor aqui em Brasília, para vocês verem como se faz. Tá? E, é, e essas fichas devem ser atendidas ao longo desse atendimento multiprofissional que vocês vão é, organizar no serviço de vocês. Aqui está mais ou menos como, é, vai ser a, como já está é, a cara né, do Ciclom. Vai ter um menu PrEP aí do lado esquerdo, onde você vai poder consultar os usuários de PrEP, abrir as fichas de monitoramento e fazer a dispensação de PrEP. Então, é dentro do Ciclom, mas num menu Separado, que ele só vai estar disponível quando vocês receberem, na verdade, medicamentos de PrEP após a capacitação aqui em Brasília. Tá? Então, tem uma ficha de cadastro, só para vocês verem qual é a cara que isso vai ter no ciclone, né? E as fichas de monitoramento do usuário. E para cada um desses retornos, está aqui, ó, uma aba. E em cada uma das abas, você abre a ficha que você quiser. Se é um primeiro atendimento, se é um retorno de 30 dias ou se é um acompanhamento trimestral. Isso vai estar no Ciclom disponível para vocês e essas fichas têm o, a intenção também de auxiliar o atendimento de vocês, as perguntas a serem feitas aos usuários, no caso do aconselhamento, no caso do retorno, né, para vocês poderem fazer essa triagem e atender e responder a tudo que o atendimento de prep é, enfim, demanda. Tá? E tem também a tela de dispensação, essa sim continua sendo restrita à farmácia. Né? A questão da dispensação, ainda só vai ter acesso à tela de dispensação o farmacêutico. As outras telas, as outras fichas, qualquer profissional envolvido no atendimento de greve. Tá? É, já quase finalizando, para a gente abrir para as perguntas, eu queria só deixar para é, vocês aqui esse... Agora, agora, alguns recursos que vocês podem ter para darem uma olhada, é, lerem antes da capacitação aqui presencial ou mesmo compartilhar com os demais profissionais de saúde aí da sua equipe, caso eles não possam estar participando dos webinários, é o aids.gov.br prep. Tem esses nove ícones, né em cada um deles tem uma questão é, que pode interessar. O que é a prep? Quais os serviços? Onde vai ser encontrado, os serviços de vocês vão ser georreferenciados nesse Onde Encontrar. A gente ainda não incluiu, para não acontecer de pessoas já buscarem vocês ainda antes de toda a capacitação, enfim, a formação está tudo pronta, mas principalmente esses últimos ícones é, aí embaixo, PCDT, Biblioteca e Capacitação. Tá? No PCDT você encontra o PCDT na íntegra, que o, o Glaucio apresentou para vocês, na biblioteca, vocês encontram outros materiais sobre organização do serviço e incapacitação. vocês vão encontrar todas as gravações dos webinários é, que foram feitos agora e também anteriormente, caso vocês queiram é, também consultar. Eu então, vou passar rapidamente aqui em algum deles. Materiais informativos. São materiais que a gente já enviou para os estados de vocês. É, são materiais destinados. Esse cartão postal azul e roxo é destinado à organização da sociedade civis, aquela ideia ali que eu falei para vocês das portas de entrada, onde é que as pessoas podem ser informadas pra, sobre a pré para depois chegarem no serviço de vocês. Né? E esse é a direita, mais verde-limão, é um folder que explica direitinho como é que tem que ser tomada a PrEP. A gente é, sugere que isso esteja ou na, na, junto com quem vai fazer o aconselhamento sobre a adesão, ou na farmácia na hora que a pessoa for retirar o seu prático de PrEP. O que ele tem que fazer se ele esquecer de tomar, se ele pode tomar é, junto com o álcool e usando drogas, se, a questão dos horários, dos lembretes. Tá? Isso já foi distribuído para os estados. Eu pediria para vocês consultarem as coordenações estaduais, perguntando se eles receberam esses materiais e se receberam para vocês é, terem acesso a eles. Tá? Também está no site, caso vocês queiram ver. Na INBiblioteca. Tem, essa, tem esse outro material aqui de diretrizes para a organização dos serviços, que explica bem qual é o papel de cada profissional de saúde, né? e como é que vocês podem fazer uma boa abordagem para identificar o candidato à PREP, né? como é que faz o segmento, como é que avalia os, o, o usuário de PREP. É um material que está muito bom, está dentro daquele ícone em biblioteca. Tem também uma, um outro guia de consulta rápida tá, para os profissionais de saúde, que pode ter a lista dos, dos exames, o que, que você tem que fazer, quais são as perguntas que você pode fazer para checar a adesão. Deem uma olhada, que é um guia de consulta rápida que pode estar acessível aí para qualquer profissional de saúde dos serviços. O aplicativo do PCBT de PrEP também está disponível nas lojas online, caso vocês queiram ter o PCBT. Na, é, no celular, isso também é possível. E aí, só para finalizar, para vocês é, todo mundo não ficar muito ansioso, saber que a gente vai ter tempo de tirar as dúvidas, né? o que a gente quis, na verdade, foi ter algum tipo de, de comunicação com vocês, às vezes não tão perfeita, porque a tecnologia ajuda, mas às vezes também atrapalha. Né? A intenção foi fazer dois seminários web, que a gente chama de Webinar, o primeiro aconteceu no início desse mês. Ele já está disponível naquele site que eu mostrei para vocês, no barra prep dentro do ícone capacitação. Já tem a gravação dele, tá? Tem a gravação do mesmo seminário sobre evidências científicas que foi feito ano passado. Se vocês quiserem assistir também, ele é aberto a vocês, tá? Hoje a gente está fazendo esse segundo webinar que é essa do PCDP, ele vai estar disponível nesse mesmo link a partir da semana que vem, quem teve problema de áudio ou profissionais que não puderam participar, eu sei que tem estados que hoje já é feriado, que entraram em contato com a gente, então vai estar disponível para vocês assistirem, a gente recomenda que todos os profissionais de saúde que vierem para a capacitação em Brasília tenham assistido esses dois webinários e aproveitar para é, ampliar o convite para os demais profissionais que não vão poder vir para Brasília, que a gente não tem como trazer todo mundo. Então, todo mundo está convidado de, pelo menos, a parte online é poder participar, foi por isso que a gente tem que fazer a distância. E agora, 10 e 11 de abril, aqui em Brasília, a gente vai ter a capacitação presencial, a gente vai esperar por vocês, tiraremos as dúvidas que ficaram, seja sobre a vida científica, seja sobre o PCDT, e aqui, a gente vai ter a oportunidade de ver com mais tempo e com mais discussão, cada uma das fichas, né, que vão ajudar vocês a atenderem é, os usuários de prep e as questões do ciclone e qualquer outra dúvida que vocês tiverem, tá bom? É, aqui está o e-mail para qualquer dúvida, sugestões que vocês tenham a nos dar. Agora a gente vai dar uma olhadinha no chat, a gente abre o chat para vocês colocarem as dúvidas de vocês, a gente tem mais cerca de 20, 30 minutos para Uh, para responder. Tá bom? Então, vamos dar só dois minutinhos para abrir aqui no chat. Eu peço para quando vocês forem colocar no chat, tenha assim, send to, né? o enviar. Coloque enviar para todos, para everyone, que aí todo mundo pode ver essa pergunta. De toda forma, a gente vai responder, as, é, refazer as perguntas aqui é, no áudio também. Tem uma pergunta aqui da Alessandra, é, que ela fez aqui para todo mundo. Pergunta, o uso de antirreturovirais da PrEP pode interferir na eficácia do uso do anticoncepcional do paciente? Eu faço essa pergunta para o Glaucio. Então, Alessandra, e para todos e todas, é uma excelente pergunta. Acho que a gente pode até aumentar um pouquinho depois da discussão, mas é, não interfere. É, o tenofovir e a tristabina são seguros com o uso de anticoncepcionais. Os anticoncepcionais, é, eles terão interações quando a gente for pensar no tratamento, principalmente com efavirenz e com os inibidores de protease. Então, como, como a profilaxia é feita com análogos nucleosídeos é, ele não interfere com os anticoncepcionais. A gente amplia. E para e e as pessoas trans que fazem hormonioterapia, também não interfere então, é, é seguro também. Se a gente for avaliar o tenofovir e a eles vão interagir com poucas drogas, né? Eu acho que o nosso único cuidado é quando a pessoa estiver utilizando alguma droga nefrotóxica, que talvez o uso concomitante com tenofovir não seja... tem que ter um, uma, um olhar um pouco mais cuidadoso. Mas se não interfere, é, na verdade é recomendado, né? Na prática, pensando numa é, uma pessoa de alto risco, mulher cis, de alto risco é, de aquisição de HIV, ela está utilizando o PrEP, assim como ela está utilizando o método é, contraceptivo, e se for um anticoncepcional oral injetável, não tem problema nenhum. Na verdade, a recomendação é que utilize os dois em conjunto, é, e, e fazendo assim uma, uma segurança maior para a pessoa. Quem tiver mais perguntas, por favor, coloquem aqui no chat que a gente vai respondendo para vocês. Por favor. sobre o preenchimento do ciclone. Vamos lá. Tem uma pergunta do Mato Grosso, do em Mato Grosso, sobre o preenchimento do ciclone. Alguma coisa específica? Vamos lá. Coloca aqui para mim no chat, senão eu vou falar de forma geral. É o seguinte, vou, vou explicando de forma geral e aí se você tiver alguma pergunta específica, em Mato Grosso, coloca de novo aqui. A farmacêutica apenas vai poder fazer o preenchimento? Não. Haverá mais de uma referência para a PrEP no mesmo estado? Essa aqui já é outra pergunta. É. Então, vamos começar aqui pelo Ciclon, do Sai Mato Grosso. É o seguinte, a gente, é, hoje o Ciclon só, só está dentro da farmácia né e ele só serve para dispensação. No caso da PrEP, para a gente incorporar isso aqui, é, a nova tecnologia no SUS, a gente vai ter que ter um monitoramento bem mais detido, bem mais próximo, para a gente é, apresentar a Conitec, que é aquela comissão que eu falei para vocês, no final do primeiro ano de implementação. Por isso, esse zelo e essa, esse cuidado com a questão do monitoramento. Para isso, o que a gente fez? A gente desenvolveu um módulo dentro do Ciclum, tá? que vai estar aberto não só agora para o farmacêutico. Todas as pessoas que estiverem fazendo o acompanhamento de pré o aconselhador... A enfermeira, o médico, uma psicóloga, uma, uma pessoa que seja assistente social. é Qualquer pessoa que, que, quando vocês forem dividir as tarefas dentro do serviço de vocês, em quem vai fazer o quê? Né? Por exemplo, quem é que vai fazer a avaliação de risco e ver se a pessoa tem critério de elegibilidade? Quem vai fazer o cadastro desse usuário? Quem vai, por exemplo, no retorno fazer a coleta das amostras, fazer o teste rápido e colocar o, os resultados é, na, no, no, nas fichas. Então, quando vocês virem o passo a passo do atendimento de PrEP e se dividirem com isso, para que não haja sobreposição de tarefa né, e que o atendimento seja mais ágil, é, todas as pessoas vão ter acesso ao ciclone e esse acesso vai ser dado... É, mediante o envio do CPF e e-mail e nome da pessoa para a coordenação. A gente vai ver isso aqui em Brasília, mais adiante, como é que vocês fazem. Tal como se faz hoje no ciclomo, a gente vai abrir é, o acesso para mais pessoas. Então, é, não é só o farmacêutico que, tem, que vai ter acesso ao módulo PREP, ou todos os outros profissionais podem ter. Tem duas únicas coisas no atendimento de PREP, gente, que fica ainda sendo exclusivo de duas categorias profissionais. Tá? Um deles é a prescrição, que ainda quem tem que prescrever é um médico, e aí na ficha vai ter que ter o CRM do médico que está prescrevendo, e a dispensação. Né? A dispensação é feita na farmácia pelo farmacêutico cadastrado. Né? Toda o outro segmento, todas as outras perguntas, elas vão estar disponíveis para o serviço se dividir-se, distribuir da melhor forma que vocês acharem, é, mediante a capacidade e a, a disponibilidade de profissionais que vocês têm. Tá bom? Então, não essa farmacêutica, o ideal é que essas fichas já venham sendo preenchidas ao longo do, do, do, do atendimento, para não chegar na farmácia uma ficha com um monte de pergunta para a farmacêutica ter que preencher isso, ao contrário. É, quem entra, entrar no com e preencher, isso já fica gravado. Para a próxima pessoa que abrir a ficha, é, os, os dados já, já sejam gravados lá. O SAI é, Mato Grosso disse que já entendeu. Obrigada, valeu. E aí tem aqui o HDT de, da Universidade Federal de Tocantins, eu acho, que está fazendo uma outra pergunta. Se haverá mais de uma referência para a PREP no mesmo estado? Pode ser que, que haja. Isso vai depender do que o, a coordenação estadual é, indicou nesse primeiro momento. Eu acho que o Tocantins, por enquanto, é só uma mesmo em Palmas, se eu não me engano. Eu posso depois confirmar esse dado para vocês. Eu sei que, por exemplo, Goiás é, tem outra, tem mais de uma cidade, né? é, Rio de Janeiro tem mais de uma cidade, São Paulo tem mais de uma cidade. Isso ficou a critério de cada coordenação estadual é, em municipal. Isso não significa que vai ficar em apenas um local né, para sempre. Significa apenas que nessa primeira etapa de introdução a gente está começando por aqueles. Serviços que tenham é, mais capacidade e, e, e melhor, é, enfim, é possibilidade de atender os, os usuários de PrEP. Tá? Mas isso vai. Se você der uma olhada dentro na, na página da internet, aquela lá, aids.gov.br prep, em onde localizar, você já consegue ter uma ideia de como isso ficou nos 11 primeiros estados. Nesses 16, é, tá sendo, foi definido agora e sempre com a coordenação estadual. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Aproveitem que parece que agora o áudio está funcionando. <risos> mais perguntas, gente. Vamos lá, a gente vai dar mais uns cinco minutinhos para receber mais perguntas. Ah, é aqui. É, uma pessoa perguntando como é que, quando se iniciará a distribuição da PREP na ponta. É a Adriana Cavalcante que está perguntando. É, Adriana, é o seguinte, nos 11 estados que começaram é, é, as capacitações do ano passado, eles já estão é, distribuindo PREP. Tá? A gente tem, atualmente, 36 serviços no país, em 11 estados, que já estão fazendo a oferta de PREP. Para vocês terem uma ideia, isso começou em janeiro, tá? e hoje, com mais ou menos quase 90 dias, a gente tem cerca de 1.300 usuários de TREP no país já. tá? Agora, na segunda rodada de, de, de serviços, que é com vocês, e a gente está agora fazendo a segunda rodada de capacitação, vão ser 29 serviços, outros 29, em 16 estados, e o que a gente quer fazer é, agora, dia 10 e 11 de abril, a gente termina a capacitação com vocês, vocês retornam aos municípios para poder organizar o serviço, repassar as informações, compartilhar com os demais profissionais e acordarem como é que isso vai ser feito no serviço. E em maio, a gente vai em... as, é, o, o, o treinamento público com esse tá? Em maio, vocês já devem estar recebendo os, os kits da Prepe, tá? os remédios. E já com acesso ao ciclone. Né? Então, de meio de abril a início de a, a, a maio, vocês já teriam é, acesso ao ciclone. A gente espera que vocês consigam multiplicar isso no serviço de vocês e receber os, os, os medicamentos. Então, o que a gente está querendo ir, vamos pactuar aqui em Brasília, junto com as coordenações, é que fim de maio, começo de junho, isso já pode já, é, estar disponível na conta, com os usuários chegando e vocês é, atendendo. Tá? E aí, a gente vai ter no total, a gente espera que em junho, a gente tenha 65 serviços no país todo. Tá? E aí, vamos ver como é que vai crescendo... Essa demanda. Hoje a gente já tem cerca de 1.300 pessoas fazendo uso de prévio em 30 serviços. mais perguntas, vamos ver se a gente consegue até meio de 15 dar mais perguntas e para todos poderem também almoçar e começar a Páscoa daqui a pouco. Bom, não sei se, se teremos mais é, perguntas, eu peço o seguinte, se ficou alguma dúvida, por favor, mande aqui para esse e-mail, prete.gov.br, a gente responde para vocês, geralmente no mesmo dia, no dia seguinte, é, a gente agradece a, a organização de vocês, enfim, de estarem disponíveis hoje para assistir esse webinar, ele vai estar disponível a partir da semana que vem, a gente envia o link, link para vocês também, senão é só entrar lá na página e dar uma olhadinha. É, e esperamos vocês, então, no dia 10 e 11 de abril, aqui em Brasília. Acredito que muitos de vocês já tenham recebido ou estejam recebendo a, as passagens, confirmação do hotel. Né? e Enfim, esperamos vocês aqui para nos conhecermos ao vivo e podemos conversar mais e, e tirar as dúvidas que forem necessárias. Boa Boa, bom feriado para todo mundo e até a próxima. Até a próxima. Boa quinta-feira a todo mundo. Abraço. Tchau, tchau.